Pode contar a sua história, Eu sou toda ouvida, pode falar. Cheguei aqui em Santos em 2014, no mês de agosto, passei pelo albergue noturno ali na Brascugas, né? passei a uma vaga na Kibon, na Godofre do Fraga, número 98, lá trabalhei e tal. Aí passou o tempo, uns 5, 6 anos, e representava os eventos para eles. Né? Foi o tempo que a gente ganhava lá, representava né, mas me abandonou também, não vou falar uma a mais, sim. aí é sorvete aí, passei, já trabalhei em obra aqui em Santos, lá no Morro do Fontana já trabalhei, vocês chegaram passando o túnel ali, sim, tem sim. rodoviário passando o túnel, lá de baixo, negócio vai ver, tem um pico da laje, tem uma piscina em cima Eu ajudei a reformar Também E fui lá com a minha avó que eu descobri o que é o amor o Amor de vó é incrível E morei com a minha avó Até março desse ano Que infelizmente perdi minha avó por Covid E aí foi outra mudança de novo porque Dois anos atrás Meu pai tinha ido embora E eu decidi ficar com a minha avó e aí, Maço ela veio falecer. E aí eu me senti de novo meio perdida e sozinha. E tenho duas madrinhas incríveis. Uma também é psicóloga. E elas ficaram no meu lado, me apoiaram. A história também para falar é que eu fiquei perdida. Eu tava indo pra casa da minha avó, fugindo do homicídio. Tentou me matar. Nossa. Daí eu entrei no ônibus errado e fiquei perdida. Agora eu sou venida. E precisando ir para casa. Só isso. Você morava onde com a sua avó? No Pará. No Pará? E daí, como é que foi isso? De tentar né, te matar? Briga, discussão. Lá na frente da minha casa. O rapaz é, fez... Usou uma roupa minha lá, daí ele fez umas tatuagens xadrez. Fez umas tatuagens xadrez e aí ele ficou zoado comigo, com raiva e tentou me matar. Mandando eu entrar pra dentro de casa e eu sozinho, a galera me fechando. E eu sozinho. Aí deu nisso. Ele tentou me matar e eu... o médico colocou uns ferros na minha mão. E... História da minha vida, né? que fala história sobre aí ele colocou um ferro na minha mão e deu um choque lá eu comecei a chorar aí eu saí de lá indo pra casa da minha avó e fiquei perdido eu fiquei muito muito muito muito feliz com o convite do Procomum porque eu tenho um carinho muito especial pelo território da Vila Matias e pelo Instituto em si também então foi boa oportunidade de voltar para cá e foi incrível a oportunidade de poder trabalhar com outras pessoas assim. Que a energia bateu logo de cara, né? Eu acho que essas energias me alimentaram e de uma maneira mais sutil elas estão presentes em todas as mandalas, né, que foram feitas. E foi muito importante escutar a história das pessoas, estar tá na rua em contato. Eu tentei trazer para cada mandala a energia de cada um. Então, a mandala da Larissa teve uma energia da Fênix, que tem vários recomeços e ressurge das cinzas. A mandala do Rafael teve todo o movimento das águas, inspirado na prancha dele, nas lágrimas de quem não tem medo de demonstrar os sentimentos e nas catrais também. Já a mandala do Marcos foi uma tentativa de Simbolizar esse reencontro dele com o lar dele, que é uma coisa que ele quer muito. E esse território maravilhoso do nosso país, né? Que é o Pará. E eu acho que foi isso. Estou muito feliz, muito grata. E isso movimentou muitas coisas em mim. E espero que movimente nas pessoas também. É ela. É ela! Avisa que é ela. Avisa que é ela. É ela. Pode, pode. Eu também tenho um recomeço da internet de vocês e deixar o presente.